Décima edição do Baldas Pro Pinhal, apenas possível pelo vosso magnífico e fantástico apoio, maltinha. Tima. Pô, rico me fazer se calhar. Eu. Tenho que olhar para a câmera, peraí. Opa, pronto, não tenho que pensar que isto é vídeo, estás a ver? Tenho que estar a olhar para a câmera do Baldas Décima edição. Dá-me, dá Décima edição de Bolas para o Pinhal. Apenas possível devido à é interativa, e é apenas possível devido ao vosso fantástico apoio, seguidores e seguidoras fantásticos e fantásticas do Instagram. de Nuance Podcast, É só. Ah, eu gosto eu gosto eu, eu gosto de te ter aqui comigo ah. porque tu és essa pessoa que tu tipo fantásticos porquê? o que é que eles fizeram assim? diz uma coisa diz uma pessoa que nos segue que faça alguma cena de fantástico ou que já fez alguma coisa de fantástico diz-me atenção agregar-se na exatamente. cama e não morrer peraí. não é uma coisa fantástica peraí, peraí, peraí, peraí. é falta eu vou de... eu vou lembrar-me de alguém que já fez uma coisa mesmo fantástica esta cena de dizer fantástico e usar palavras que oh, olha que olha, é? olha. Que o é? nosso é que amigo Tiago é fantástico não é? Não é fantástico para ti o teu próprio amigo? É, Pronto. é mas, meu amigo, mas. Lá uma coisa, ah, eu, é. mas, pelas pessoas serem meus amigos, não quer dizer que sejam fantásticos. Pronto. Então, Caralho, mano. Vocês são é. todos uma merda. Não são, também não disse isso, Francisco, também disse isso. Disse é que, pá, para são, mim, são, mim são, olha, são pessoas e se calhar fizeram coisas que é, mas... Para mim é para ti branco. Ou é para. Yeah, ok, eu, okay. Eu, assim, eu sou super cinzento, bro, super cinzento. Tu e és. Até... <risos> E até que ponto é que nós estamos a fazer esta, esta, esta brincadeira do, das perguntas e respostas? Sim. Nós estávamos tipo a dois segundos de pintar o cabelo. O cabelo. Pinto, eu pinto o bigode azul, pintas o cabelo de azul. Estamos bem, youtubers. Assim, a mas... casa dos youtubers. foda -se. Já estamos aqui, na casa dos youtubers. É, olha, Já temos quadros caros. É, caralho, que isto. Não, não insultes isto. Olha, mas sabes porque é que são fantásticos e fantásticas? Porque a Achada, cujo nome não sei pronunciar, ou o Nick do Instagram, diz que adora ouvir-nos falar. Como é que se chama? E, não sei, A-C-H-A-D-D-N. E disse isso? E disse que adoro uhum. ouvir-nos falar. Uma pessoa de gosto. Adoro ouvir-te falar, adoro ouvir-te e tu nem sabes pronunciar o nome dela. Que é tipo logo aí, bro! Isto, não! Não é? É, pois. Acontece, tipo eu não sou obrigado. Não pois não és, pois não és. Pois. Olha, o Bernardo. Esse é fácil. Não, é Bernardo Pardo É Bernardo em língua dos peixes Ficar atento, poliglota. Ele fez binge listening não, do podcast Não e, e sabes o que é que o Anar diz? diz. Que somos grandes somos. Agora já estamos ao mesmo nível, visualmente pelo menos. Porque, pois, é, não é francês deixa... Mas tu, eu gosto, tens potencial Em bruto, o teu potencial está em Assim Mesmo estando agora ao mesmo nível do que tu. Exato. Olha, uh, o André Amorim é o primeiro que tem assim uma, um comentário mais fogoso. Hum. Se pudesse entrar numa máquina do tempo e visitar um, um evento histórico ou pessoal qualquer, qual seria? Ok, como é que ele chama? André Amorim. O André. Um, pá, eu se tivesse uma máquina de tempo, estamos a falar que podia ir para a frente só? Ou só podia ir para trás? Podia ir para a frente? Pá, supostamente vais para trás. Aqui, é um evento que é um histórico evento que tu já conheces, é um evento histórico ou oh, pessoal Então, uh, pessoal, histórico não tenho assim Muita curiosidade em conhecer nada que tenha passado Sim. Mas, Pessoal, eu gostava de saber Como é que estavam os meus pais Na noite em que me conceberam okay. da... Como é que eles estavam, sab... gostava okay. de saber como é que foi Estás a ver? Okay, okay, uh, okay. Se foi tipo amor Se foi, se foi só Estás a ver? Okay. Se foi precoce porque eu sou precoce nessas coisas. É. Estava yeah. a saber. Mas é para falar disso? Man, é para... faz! Dá-lhe, é... dá-lhe! Okay. Okay. A bolsa disto é é que está tá para cortar! Porque porque sim, <risos> sim, sim <porque risos> eu estava a pensar <risos> nos teus pais adotivos. Sim, estou a pensar nisso. Estava yeah, a saber isso. Mas os teus pais biológicos. Deve ter sido. Mas lá está, imaginei, o Nandinho. Uhum. E a minha Maria, minha querida Maria, eu, pá, eu, eu, na minha cabeça não existe. Eu não consigo eu, apesar que já, já os apanhei, no, <risos> mas eles não fazem não Já os apanhei, mas era tipo assim: okay, a, okay. não é o não é apanhar aquela cena do fecha <risos> <pedestais> a <à> porta, <risos> é, é, sim, Olha, como nós falamos aqui, sabes sabes que Ok, mas gostava tipo de saber. Interessante o é que, foi, interessante. É que Ora, Se, O meu era pai, pessoal, também era a nível pessoal. Se não me engano, foi 15 de maio de 2015. <Gonna fly blood foil> Ok, em que eu estava a comer um grande lanche na companhia de gente muito querida e tinha um jogo de futebol marcado. Saí tarde do lanche, saí cedo do lanche para chegar atrasado a um jogo de futebol. Onde, passados 10 minutos, levei com uma bola no olho que quase me fez ficar cego e que me obrigou a usar óculos para o resto da vida. É assim, pai, eu gostava podemos de. Podemos passar na, na edição no teu olho? Podemos, podemos. Eu gostava de, de, de revisitar esse dia. Olhar só, ok? Este é o drama que se vai passar, porque eu tinha uma viagem marcada, muito importante para mim, e, não pude ir. Tive não sei quantos meses em que não podia sequer sair à noite. E perdeste uma das melhores netinhas do mundo uma, uma que noite foi, incrível, como esse Ralphs, né? Desde sim, mil... sim, que limitou Desejo. muito. Depois, uh, toda a gente achava que eu tinha andado à porrada, porque andava com o olho todo ensanguentado. E, e tu não aproveitaste isso? Ainda para mais éramos putos, tinhas aquela certeza. Lá está a porrada, andei com 4. Sim, não, não éramos <risos> assim tão putos. Tinha, <risos> tinha 20 anos. É, já eras um bocado, não é? é? Mas pronto, pessoal, era esse histórico. Pensei em muitos, mas, mas se calhar, não. não... A, a comparar com, com saber o que vai acontecer este personagem que eu hoje em dia conheço tão bem, é interessante. A Maria João, pergunta. -me. Mas eu também curtia o boé tipo dinossauros. Era tipo as duas coisas. Pois é, sim. Eu, por acaso eu pensei em evento histórico. Mas eu morria. Imagina -me a cena é essa. Tipo, eu estava a ver de cima, eu estava a tipo... Vir. Eu acho que tu não estavas a... Tu estavas a ver como espectador. Então se calhar ia a dinossauros ou é uma merda não, assim. Não, era fi... Olha, Morria, morria daí, a dinossauros. A extinção, a grande extinção. que foi ver como é que foi. Ou Olha, tipo o Big Bang, o bro. Ver, não, ver como é que começou tudo. Estás a ver? Ok, ok. Ver a cena, cena, o é, incesto da que... religião... Ou a, a, a, Olha não, a por, acaso, por acaso há um vida, evento né? histórico Que eu queria muito, que eu já pensei ver, ver um discurso de Jesus ok Porque para mim Jesus foi um influencer um não, para para é mim um Jesus pregador. foi o David Blaine da... Sim, de... Sim, exatamente Olha, oi Exatamente Eu gostava muito de estar lá <risos> E perceber, mas se era só um evento Em que eu podia estar, eu gostava de ter acompanhado O percurso uh, uh, do, público de do Jesus. Do Jesus Crystals Imagina que Jesus tipo, vinha outra vez à Terra Sim. Ninguém se acreditava que era o Jesus Pois já, é, é ah, tipo, há filmes com é isso É tipo o Ricardo, mas está maluco, manda o M&D, fica todo todo ali exato, e agora exato. é o Jesus Está calado, isso é? Se, ele, ele, se calhar ele anda aí <risos> É um gajo todo sujo, se que é bem confiado Jesus Se calhar já vamos, não na segunda, mas para aí na décima quinta vinda de Jesus só, calhar, que, é. só que são todos tipo morrem, morrem num canto qualquer É ele ele liga a linha da puta, é tolo Deixa-me só dizer Que a Maria João pergunta qual é o tema sobre o qual não conseguem mesmo conversar um com o outro opá eu acho que não há nenhum não, não, pá, que, que eu tenha pensado porque não há nenhum que eu considere que seja um tabu se calhar há um é. tema que possa surgir que eu, que eu não queira partilhar contigo, mas eu duvido porque eu sou uma pessoa muito transparente no geral e contigo ainda mais porque me conheces tão intimamente pois é, pois é. opá, eu estou a pensar e não tenho não sei, assim, nada é especial que queria dizer sobre isso. Não mas, é, ah, temos sei, ah, é verdade. É, há temas que acontecem, nunca, nunca tínhamos falado sobre criatividade, como falámos no podcast. Sim, não, assim, a cena já nunca, nunca falámos, não é? Mas, eu, eu, eu, yeah. Yeah. mas isso foi mais por simplesmente não ter surgido. Eu, eu, eu, é. Isto também é verdade. O meu menino Cláudio pergunta: Opinião sobre trap mumble rap? Queres falar tu primeiro? Falo eu. Posso falar. a falar A minha opinião sobre trap mumble rap: Mumble rap nunca fui fã. Também, também foi uma coisa que pouco durou Mas eu nunca fui fã <risos> Não atenção, Até só que, é nada, que consegues mano. criar uma melodia interessante com aquilo mas Esgota-se e esgotou-se se muito, você muito rápido Consegues criar uma melodia interessante com tudo que faça barulho Sim, mas com o, o mumble é, é mais fácil Está aqui, é, tá aqui um engenheiro de som É verdade <risos> Pergunta ao Lívia Mas com o mumble é fácil É fácil no sentido em que tu não tens que respeitar A ortografia das palavras Tipo, eu sempre achei que o mambal rap era tipo Olha, um gajo foi tirar um dia onde estava com a boca toda fodida, ainda com a injeção, estás a ver? Sim. E depois foi cantar uma música qualquer. Imagina tipo, Seito de Cor de de Paulo Gonzo Sim. Mas tipo, depois de levaste uma injeção fodida nos queixos Ok. Como é que é? Ai, uma que boa é, rap. Não. Pronto, pois. É uma boa perspectiva, então é. é uma boa perspetiva. <risos> <risos> Pronto. Não sei, não sei mesmo que é que, como é que é que eu reajo a Estás à procura da piada fácil. Claramente. Ah, então é o okay, Cláudio. Que okay. o Claudio quer uma opinião. Mas é a minha opinião. Não, bro, acho, que é, acho que é incrível. Acho que há espaço para tudo. Não, claro que há espaço para tudo. Eu, não, eu posso não ser Trap, odiei ao início. Um Detestei quando veio aquela vaga do. Que Trap já existe há muito tempo. E eu até gostava de algumas coisas. Mas odiei aquela vaga porque eu era um purista do hip-hop? Éramos. Éramos puristas do hip-hop. E... Eu, eu acho que a culpa foi das pessoas que eu ouvia. Eu, eu seguia quando era mais novo, aí 16, 17, 18 anos, uhum. e que diziam que, pó, era isto, e que Sim. o resto não podia ser. um canónico. E depois podia... eu, eventualmente, comecei a ler, claro. E Exato. depois, tipo, não é assim, Exato. Tipo, Exato. há espaço Exato. para Exato. todos Exato. Estavam, estavam a proteger a sua tradição cultural, vamos dizer assim, Num, pá, yeah, ou, ou então, tipo. Não, não, olha, não, tentei falar com o, com o, com o nosso técnico de som sobre isso hum. Que não, se calhar, não quiseram evoluir, estás a ver? Uhum. Sentem-se bem, é tipo, eu sinto-me bem a fazer ilustrações Sim. Agora não vou evoluir para um podcast, vou só ficar Sim. aqui E eu vou me todo, mas vou ficar só ficar aqui, okay. estás a ver, não é mais por aí Olha, o Vicente opinião. faz outra pergunta difícil, tive muita dificuldade em pensar e acho que aquilo a que cheguei não é muito interessante Qual é a mais mundana das vossas desilusões? Pai, eu vou dizer a minha que é fraco, mas é assim: é uma coisa é tão parva porque eu não, não, é, não é pela desilusão em si, mas é pela minha reação a este tipo de coisas. Por exemplo, uh, no outro, na semana passada íamos, íamos para o GOBI gravar o podcast. Eu esqueci-me das de chaves em casa, eu fico tão desiludido comigo por me esquecer das de chaves em casa. Que é que eu me Tu Duas semanas antes disso, sim, tu eu perdi um telemóvel, não, mas, mas, não mas é isso não é uma coisa excepção. mundana, não. é uma coisa mundana, tu ficas ali contigo para a uma... de casa, é que é, bro, é minha. mas eu, eu fico possesso comigo mesmo, diz perder tantas horas nas redes sociais ok. Por acaso não tem acontecido, mas quando, uma, quando Chega ao final do dia fica... penso, porra, é, boa boa sim é. e, e aquela privilegiada é, é quando quando queres ver uma coisa, por exemplo, na Netflix e só sai no dia seguinte. Desculpa, não percebi. Se queijo uma coisa no Netflix, uma série um filme não. e estás ansioso que aquele sai e viste mal o dia que estás que era a quarta e a quinta E ficas... Mas isso é aquela cena do privilegiado. Pois é, o, privilegiado. Um... Quem é que foi? Não sei se foi o... CK... Não, não sei quem é que foi hum. que disse que a primeira vez... Que... Isto é bem interessante, que achei bem interessante que ele disse. A primeira vez que eu descobri que o ser humano queixa-se por tudo e por nada foi quando ele uma vez apanhou um voo já foi uns anos atrás, e que estavam todos sentados, né? E de repente apareceu tipo um, a, o comandante a falar, a dizer pronto, neste avião vocês podem usufruir de internet, não sei, que, não sei o que mais e o pessoal todo, ah, internet, ai que fixe, não sabia? Era aquela internet grátis, Sim, mas não, sim. não, não era okay. paga tinha, okay. os okay, usufruir, okay. mas era a primeira vez que, que, que, que toda a gente daquele avião okay. tinha. Sim, sim, sim. E o pessoal estava, ai que fixe, e de repente o, o, o, o avião descolou, o pessoal começou a usar tipo, estava toda a gente a usar a internet, sim. né? Acredito eu, e de repente houve um problema qualquer técnico e o comandante disse olha, podemos ir ser desculpa, mas estávamos com um problema uma de técnico uhum. e a internet agora já não dá e o gajo estava lá dele e ele disse foda-se a sério e ele a pensar mano tu não sabias isto há 5 minutos exato. tu estás chateado por uma merda exato. que nem sabias que a... e continuo, da sua e continua a saga semanal do Castro contar um, uma parte de um beat do Jim Jeffries ou do Luis C.K. acho, acho que fazes isto e vou continuar <risos> e vou... fazes bem, e fazes bem mano porque eu basei baseio Mas... muito na que é muito, muito, muito bem visto e é uma eu não e vou é, que é mesmo, meu meu não, claro, acho, ainda bem que não, porque depois as pessoas sabem. Olha, ah, sabem, olha. Eva, Eva pergunta o seguinte. Uma palavra. Faziam-se? Na é boa, mano. Tipo, na é E também... Gostei, gostei dessa confiança. Não, mas assim, eu... Eu fazia, eu fazia de, tipo, três semanas, mano. Mas assim, a viver junto, não, a estar três vezes não, por semana, não, uma vez por semana. Não, tipo, três semanas intensas. Intensas? Que é, ah, íamos é. de férias para, não, não, para não, as Maldivas os não, dois? Não, não, tipo num quarto só Só a pinar e a comer chicletes. <risos> ah, num quarto em Gondomar. Ah, qualquer merda. Acho que era. Mas depois, tipo, mais do que isso eu num... não. Três semanas. Não, epá, eu não aguento ficar com ninguém três semanas para começar. Mas é isso, eu sou um amante apaixonado. Ah, pois, Dedicado. Mas, se calhar três semanas, não assim é mais compatíveis esse dinheiro Sem era dúvida, é, um one é, night stand fogoso. Sem dúvida. Mas, talvez sem dúvida Envol Envolvia uh, envolvia claro possivelmente não fazia sobrio filho da Hã? Hã? Não, não? não não não não Envolvia é, álcool não. porque nós é. os dois gostamos muito de álcool E era o que eu ia dizer no dia seguinte fazíamos aquele date do dia seguinte estás a ver? acordamos juntos é vamos de... vamos tomar um brunch é aquele date arrependido vamos tomar um brunch <risos> não é nada arrependido nunca tiveste date vamos... arrependido Uh, do dia, a seguir. Do dia seguinte. Não é não é arrependido, mas é já, tipo, já, bro, já, já é 3 da tarde. Quero já, dizer, tipo, já, é tipo, quero bazar. Yeah, yeah. Já. já também já pode ter acontecido comigo. Pode Porque eu estava tão, e, e tá tão bem animado. <risos> yeah. por, é, por, por muito provavelmente já aconteceu yeah. comigo. Mas uh, íamos ao brunch. depois uh, vimos uma série de Netflix à tua escolha. Ok, mandávamos vir, Sim, mandávamos G-Mac. Que eu sei que tu Ish, gostas, e depois como é que florida, mesmo para e... dar aquele gostinho na boca no final, <risos> não, exatamente? Aquele, a, olha, grande dica, aquele, aquele broche gelado, bem bom, Eva. Muito boa pergunta. Descobrimos coisas sobre nós. Uh, a Malu quer explorar o teu toque de Aldrabãozinho, explorar o toque de Aldrabãozinho do Castro. Foi isto que ela escreveu. Ok, Sub. Como é que vamos explorar isto? Não sei descobrir o que é mentira das coisas que ele diz sobre o próprio Aliás, podem, podem tentar fazer a, ca, a, a, caça, a caça à castrada Sempre que acharem que tu estás a exagerar A mentir, a aldrabar um bocadinho Podem escrever vou E depois uma eu confirmo se é ou eu, vou dizer uma coisa. eu prometo que sou honesto isto é Ao contrário dele Entretenimento, no sim. Final, no, isto, no final, é as pessoas estão a no final isto, do ano no né? final do dia... <risos> isto no final do dia... Isto é entretenimento, meu. Certo. Se eu estou a contar uma coisa... Isso aqui que não está bem, não é bem assim... eu se meter uma coisinha quem de... Conta, quem conta um, de conta, conta um conto, conto acrescentam... acrescenta 4 capítulos. <risos> Exatamente. Claro que sim. mar o Bacô, que tinha uma teoria muito gira sobre quem acrescenta um conto... <risos> <risos> o nosso amigo Nelson Tiago fala de histórias do Paredes e das A Seca e 30 Bartolos em Sinfãs. Todas estas histórias e mais algumas que ainda serão mencionadas aqui para a frente, como por exemplo a de Trash Fock, da Pior Bad Trip e de acontecimentos a caricato, caricatos na noite, vão ser abordadas noutras bolas para pinhal. Mas podemos falar aqui um bocadinho assim, a tua Pior Bad Trip, acho que sei qual foi, podemos deixar um teaser. Minha Bad Trip, meu. Não foi Minha a pior. Estar, não? Aí não, ficaste foi, apagado. Não foi foi 18 horas. Foi. foi, foi e... Para a vida mesmo. Quando estavas acordado acordar, estavas com, com o olhar absolutamente vazio. E, e depois aterraste e não te levantaste durante 12 horas. Posso, dizer, posso só contar, tipo, a única a última coisa que eu me lembro desse, desse dia hum. foi, foi eu estar sentado num banco da Calzberg. <risos> ah, ah, porque nós fomos ao museu da Calzberg. Então foi deinkan, eu, estava, deinkan. Sentado, deinkan, desculpa. eu estava sentado a olhar para o teto. <risos> muito mal. Os meus... Juro-te, oh, eu eu estava eu, eu, tipo, nos... eu, eu pensava que os meus queixos estavam em Portugal. Estava tipo na Holanda, <risos> mas eu não sentia os queixos. Tava, tu estavas na LOLANDA. <risos> na Holanda mano. E, um, e de repente, olha, a última coisa que eu me lembro antes tipo... <risos> fechar, uhum. foi tipo fazer assim e ver a tua cabeça a entrar assim de repente a rir estás a ver, tipo que é aquele meme do Kevin Hart que sim, lá, tipo sim, assim. sim, sim, e eu pronto, <risos> e pronto, está aqui o Chico. não, não, não estou E tu contaste nesse momento que achavas que estavas num estádio de futebol, porque aquilo é simulava um banco de suplentes e tinha imagens de estádios é de futebol Aliás, aqui é o, o, o museu da Carlsberg era Dine, a Dine, que, desculpa era o patrocinador oficial da, da, da, da, da Champions, Champions League, League yeah. Pronto, portanto, essa a minha pior bad trip foi simultânea, ou tornou-se na minha melhor trip de sempre, mas isso vou contar em fórum próprio, que foi em Los Angeles. É sempre dos três Não, isso é. Isso é um bad trip em Mas eu acho que será interessante tu abordares essa cena. E vou, e vou mas com uma pessoa especial que vamos, que vamos ter aqui eventualmente no podcast. Que é o, o gajo que estava lá. <risos> era incrível, era visto. Chamaram o, era fixe o gajo. esse por gajo, por mas não.